Então, nós vivemos hoje uma grande epidemia, né, que se chama ansiedade generalizada. Né? Porque o mundo, a vida, a forma como nós criamos esse planeta, nós construímos essa nossa vida nesse último século, né? o desenvolvimento industrial, toda essa, essa esse século né, de desenvolvimento tecnológico, evoluímos em 100 anos, mais do que em toda a história da humanidade. E isso criou um impacto na natureza humana. né?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 e você consegue isso também com a amacultura, com as plantas medicinais.